Alô meus amigos, tudo bem? Cláudio Brito falando. Hoje o nosso vídeo vai tratar de escassez. A gente escuta muito, tá? Até porque a gente trabalha muito forte o lado comercial e a gente escuta muito dos nossos mentores, das pessoas que trabalham com a gente, a questão de eu tô sem dinheiro. Eu tô sem grana. Eu vou fazer o treinamento, mas em outro momento eu tô sem grana, né? Essa questão aí vem Doendo na, na orelha do meu comercial. E com base nisso, eu trabalhei uma técnica que até hoje eu utilizo para trabalhar treinamentos de grande valor, de alto Geralmente quando eu tenho acesso a um treinamento que eu acho difícil viabilizar ou eu não tenho condições de investir nesse treinamento, o que que eu faço? Eu consulto a minha base de clientes, pego aí os meus melhores clientes, um, dois, três clientes, pessoas que estão próximas aí do meu círculo e que vão conseguir parar para me ouvir. Isso é muito, uma questão muito importante quando eu, eu abordo essas pessoas eu digo assim ó eu claro pessoas também que vão se beneficiar com o treinamento né que eu acho que o treinamento que eu vou realizar essas pessoas vão achar interessante fazê-lo comigo depois então a técnica que eu uso pode ser aplicada para quem vai realizar um treinamento por exemplo da Global tá Vamos trazer a perspectiva aí, de uma tripla certificação internacional em metri, qual é o investimento nela? 3 mil reais, você pode parcelar em 12 de 300 reais. Esse é um valor alto? Para alguns sim, para outros não. Vamos olhar para a mente dessa pessoa que disse, é um valor muito alto, eu não tenho como pagar. Ok, então eu vou mudar a tua cabeça, tá? vou mudar o teu mindset para pensar de forma diferente. Ao invés de pensar eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou colocar na sua mente a ideia de, será que o meu cliente vê valor num treinamento como esse? Será que ele tem a perspectiva de investir no meu trabalho para eu aprender esse skill lá com ele? E aí eu trago uma técnica que eu ensinei, que inclusive né, a pessoa aplicou e participou da nossa última formação que eu disse ele, ele me ligou né, muito aflito dizendo assim ó oh, Cláudio eu não tenho dinheiro da entrada e a entrada era trezentos reais e eu falei para ele o seguinte ó faz faz o seguinte seleciona três pessoas tá três pessoas você vai dizer para elas o seguinte ó eu vou fazer uma certificação internacional em mentoring quando eu terminar essa certificação eu vou aplicar em você no seu negócio enfim onde a pessoa gostaria de aplicar. As técnicas que eu vou aprender lá são baseadas nos ensinamentos de universidades como Harvard, Babson, Stanford, aceleradoras do Vale do Silício. Você acha que esse tipo de conhecimento ajudaria teu negócio a crescer ou te ajudaria a crescer como profissional? Claro que, obviamente, você espera receber um sim da pessoa. Né? E você vai falar para ela o seguinte, ó. Quando eu finalizar esse treinamento, a mentoria que eu vou dar com o que eu aprendi vai custar dois mil reais, certo? Você tem interesse em fazer parte dessa mentoria? Poxa, até tenho, mas esse valor é alto, etc. Enfim, o cliente vai dar as justificativas dele. Legal. Então, eu não quero que você pague dois mil reais. eu quero que você pague ó, 200 reais E vou te explicar como vai funcionar. Você vai me dar 100 reais agora, para eu dar de entrada no treinamento... E no final do processo, quando eu for aplicar a tua mentoria, eu já fiz o treinamento, já estou certificado, eu vou te aplicar a mentoria e você vai pagar mais 100 reais. Você topa fazer essa... essa... Por que, que eu vou te cobrar tão barato por isso? Porque no final eu quero um vídeo, depoimento seu, falando como foi o seu processo. Você está comigo nessa? Tá. Então, ó, se você conseguir três pessoas, você já conseguiu R$600. reais. Se elas te adiantaram 100, você já consegue pagar a primeira parcela. E você vai, depois desse momento, repetir tantas vezes quanto você quiser. Né? Você pode, inclusive, formar grupos de mentoria. Sempre assim, gente, é, às vezes você acha um valor muito alto. Mas perceba, alto para quem e para quanto tempo, como é que vai ser feito esse investimento? Na cabeça do teu cliente, na sua também, tem toda uma formatação para dizer que aquele investimento vale ou não vale. Se você descobrir o que realmente funciona, você tem a chave do tesouro, né? você vai conseguir fazer com que ele pague não só 100, não só 200, mas qualquer valor que você pedir. Isso é feito com técnica, técnica que inclusive a gente ensina a usar dentro da tripla certificação internacional e mentor. Então, isso aí vai facilitar muito a tua abordagem comercial, a forma como você fala, como você aborda o cliente, como você vende. Certamente, depois de uma formação como essa, você vai ter um, uma visão completamente diferente do que é o mundo dos negócios, de como se comporta né, o teu cliente, como você vai ofertar para ele um produto ou um serviço. E também Fazendo uma experiência como essa, dificilmente a tua mente vai voltar para o estágio anterior, né? que é uma mente de escassez em estágio de contração. Você com isso, você dá o primeiro passo para quebrar né? esse estágio aqui de contração, você entra em expansão e a tua mente, mesmo que ela se contraia de novo, ela não volta para o tamanho anterior, que era isso aqui. Você vai estar pelo menos isso aqui. Então, esse, essa é a técnica tá? que eu ensinei no vídeo não se prenda a valores porque eu citei 200 reais é fácil de validar com 200 reais porque você sabe exatamente se tem interesse da pessoa mas você pode usar 200 300 400 500 mil reais com mil reais se você conseguir três você já paga o treinamento e teve pessoas que logo depois da formação já na semana seguinte cobraram não mil reais mas cobraram 2.900 reais pela sua mentoria então com duas pessoas, ela não só com uma pagou a formação quanto teve lucro com a formação. Então pense nos valores como uma possibilidade aí de você inclusive ter um resultado ainda maior do que aquele que você estava imaginando anteriormente. Tá bom? Fica a dica. Lembre que uma vez que você faça a formação e você vai poder repetir, né, turmas de mentoria uh, durante o ano. A minha dica é que você faça pelo menos uma a cada seis meses. Imagina que você tenha aí, durante o ano, seis turmas de mentoria com dez pessoas pagando 500 reais. Você vai ter 50 mil reais só com mentoria. Se você tiver dez pessoas pagando mil reais, você vai fazer seis turmas. Você vai ter aí é, 60 mil né? com, só com o desenrolar das turmas. Isso porque eu estou falando de uma turma... É, modesta, né? Pequena e também com um ticket baixo. Existem mentores que cobram numa turma em grupo 10 mil reais de investimento, 20 mil reais. Quando eu fui aprender as técnicas que eu ensino, eu paguei 40 mil reais para ter a mentoria em Harvard, fora custos de passagem, hospedagem, deslocamento, né? Então assim é um investimento que você faz, onde você está buscando aí um novo é, mercado, né? uma nova forma de atuar e que você vislumbra uma, um crescimento. Imagina se no momento de investir os 40 mil, eu dissesse assim, não, vou, é muito alto, eu vou guardar. A Global não existiria, a gente não estaria conversando aqui. E foi um investimento que é, viabilizou e catapultou né? a minha, o meu mindset para outro nível. Então, é muito importante que você tenha essa visão no caso de você querer crescer, né? Tem muita gente também que já está feliz de onde está, não quer mais evoluir, não quer mais crescer, que também aí é uma escolha da pessoa, né? Se ela quiser manter dessa forma que seja. Mas eu estou te dando aqui algo viável que eu já testei, já validei, já ensinei as pessoas que eu ensinei aplicaram e tiveram resultado. Certo? Então fica a dica. Obrigado aí pela tua audiência, um grande abraço, até o próximo vídeo.